Pessoal, vamos falar agora sobre seno, cosseno e tangente de somas e produtos de arcos, ok? Então acompanha aí. Bom, fiz um resuminho aqui para vocês. Então eu vou começar aqui com seno da soma e seno da diferença de um arco. Uh, eu vou mostrar sem demonstração, apresentar para vocês algumas fórmulas para reescrever, por exemplo, seno de a mais b. Eu tenho aqui, por exemplo, seno de a mais b e seno de a menos b. Tá, mas para que isso, tá? Porque eu não calculo direto seno de um arco. Vai ter situações... nós sabemos que existem alguns arcos notáveis, uns ângulos que nós conseguimos calcular e sabemos de forma bem mais simplificada, direto, o valor de seno, cosseno e tangente. Por exemplo, 30 graus, 45, 60, 90. Então, existem os, esses arcos notáveis que a gente acaba de tanto manipular, acabamos sabendo de forma mais simplificada, direto, o valor desses arcos. Agora, se cair um valor diferente, 105 graus, por exemplo, eu não sei de corte, e colocar na calculadora, mas eu posso escrevê-lo como uma soma de dois arcos notáveis. Enfim, eu já vou mostrar um exemplo. A fórmula está aqui, de seno de uma soma e seno de uma diferença. O seno de uma soma eu posso escrever como seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. E o seno da diferença vai ser seno de A vezes cosseno de B, mesma coisa, porém menos seno de B vezes cosseno de A. Vamos para um exemplo aqui, então, prático. Trocando para outra página, e vemos aqui justamente o exemplo que eu me referi. Eu tenho seno de 105, eu não sei o valor do seno de 105, mas eu sei o seno de 45 e sei o seno de 60, então eu posso muito bem escrever 105 como seno de 45 mais 60. E aí temos então seno de 105 como equivalente a seno de 45 mais 60. Aplicando na fórmula, eu sei que seno de 105 vai ser igual então, a seno de 45 vezes cosseno de 60 mais seno de 60 vezes cosseno de 45. O seno de 105... Então vai ser igual, agora eu tenho seno de 45 a raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 é um meio, e assim por diante, seno de 60 raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. Efetuando a operaçãozinha aqui, chego a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Este é o seno de 45, viram? Então veja, eu não preciso conhecer o seno de 105. Se eu conseguir escrever ele como uma soma, está resolvido. Uma coisa interessante para vocês observarem, como a gente já viu em outras aulas passadas, sempre bom cuidar o quadrante que se encontra cada um destes. Assim, por exemplo, então, se ele está no segundo quadrante, sabemos então que o segundo quadrante, o seno é positivo. Então, por isso, ajustamos esse sinal, temos que cuidar essa questão do sinal. Tá, vamos para outro exemplo, seno de 15. A seno de 15 eu não posso escrever como uma soma, mas posso escrever como 60 menos 45. Da mesma forma, substitui na fórmula, resolve e obtemos, então, seno de 15 como raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Forma bem simplificada também. Eu vou deixar essa apresentação para vocês tá? fazerem o download e acompanharem. Então, eu vou passar um pouquinho rápido, tá? E aí, agora, cosseno da soma e cosseno da diferença coseno cosseno da soma vai ficar cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Cosseno de A menos B é cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. Você tem que ter uma atençãozinha para conseguir decorar só essas fórmulas. E aí aqui um exemplo. Eu tenho cosseno de 75, que pode ser escrito como 30 mais 45, Aplica na fórmula, então cosseno de 30, cosseno de 45 nós sabemos, seno de 30, seno de 45 também, basta substituir e chegamos aqui, cosseno de 75 com raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Tá? Temos mais um outro exemplo, agora o cosseno de uma diferença, a mesma coisa, o 15 graus pode ser escrito como 45 menos 30, ambos arcos notáveis, aplica na fórmula, tá? substitui, e chega no valor, certo? E agora, destes três, a tangente da soma e tangente da diferença. Essa aqui eu, eu chamo a atenção para um detalhe importante, tá? Aqui a fórmula tangente da soma de A mais B pode ser escrita, então, como tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E a tangente da diferença, ela muda um detalhe só na fórmula, vezes C tangente de A mais tangente de B, tangente de A menos tangente de B, e aqui embaixo é 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Elas são bem parecidas, cuidado só para não se atrapalharem, tá? Ela inverte esse sinal. Mas eu chamo a atenção para o seguinte detalhe, nós sabemos que a tangente não existe ou não pode ser determinada para os ângulos de 90 graus ou pi meios e para os seus congros, ou seja... O A tem que ser diferente, A e B, e A mais B também, essas três situações. A soma, ou apenas A e apenas B, tem que ser diferente de π meios mais capi ou seja, todos os seus 90, e depois uh, 270, e assim por diante. Todos os ângulos que forem congruos a eles, eu não posso quebrar essa soma em, se um deles acabar sendo não determinado, então significa que a tangente daquele arco não é determinada, tá bom? Então cuidem desse detalhe. Agora um exemplo, tangente de 105, pode ser escrito como tangente de 45 mais 60, e aí então aplica na fórmula, tangente de 45 e 60 é bem determinada, Vai trabalhar com uma raiz de 3 só aqui, né? Manipulação algébrica e chegamos ao menos 2 menos raiz de 3. E a tangente de uma diferença, 60 mais 45, também. 60 e 45 nós sabemos a tangente. Substitui. E aqui temos, então, 2 menos raiz de 3. Bem simples, ok? E é isso que eu quero abordar agora para a gente concluir. Ah, Fórmulas para arcos duplos. Ah, o que a gente pode ter? A gente pode ter seno de 2A, pode ser escrito como 2 vezes seno de A vezes cosseno de A, cosseno de 2A como cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, e a tangente de 2A, duas vezes tangente de A sobre 1 um menos tangente ao quadrado de A. E lembrando sempre da observaçãozinha que A tem que ser diferente de 90 graus ou π quartos, e π meios, enfim, e seus côngros, tá bom? Então, cuidem apenas desse detalhe. Uh, uma, Assim, ele tem que ser diferente também de pi quartos, né? Porque multiplicando por 2, ele vai acabar ficando em 90 graus e os seus côngros também não podem ser determinados. Então, a gente tem que cuidar... Nessa, essas situações. E aqui eu tenho só mais uma observação, aqui, né, essa fórmula do cosseno de 2a também pode ser escrita a partir da manipulação, nós podemos escrever também como 1 menos 2 vezes seno de a, ou 2 vezes cosseno ao quadrado de a menos 1. Tá? Vai depender da situação, às vezes pode ser que eu queira aplicar apenas em função de cosseno e não de seno, eu posso utilizar uma ou outra. Vamos para um exemplo, então, a desculpa, a gente tem, assim como a gente tem arcos duplos, a gente também pode ter arcos meios ou arcos metades. Então, as fórmulas estão aqui, arco de seno de A sobre 2 é mais ou menos raiz de 1 menos cosseno de A sobre 2, cosseno de A sobre 2 é igual a mais ou menos a raiz de 1 mais cosseno de A, Sobre 2, vejo que muda só o sinalzinho, né? Tem esse cuidado. E a tangente de A meios vai ser 1 um menos cosseno de A sobre 1 um mais cosseno de A. Bem tranquilo. E cuidando e observando também a questão dos arcos congruos o A tem que ser diferente de π. Aí porque 180 sobre 2 dá os 90 graus. E aí todos os seus côngros também. Uh... Aqui tem uma observação que o sinal, então, depende do, depende do quadrante que vai estar à extremidade do arco, a sobre 2. Isso eu sempre peço para vocês já cuidarem quando a gente reduz para o primeiro quadrante ou reduz para a primeira volta, certo? E agora vamos para um exemplo para a gente concluir, então, uh, sendo seno de x igual a raiz de 2 sobre 2, com... Meio, oh, x maior do que π meios e menor do que π, ou seja, esse, esse arco está no segundo quadrante, certo? Ele é maior que 90 graus e menor que 180, ele está no segundo quadrante. E aí determinar seno de 2x, cosseno de 2x e tangente de 2x. Então, novamente, a gente... Ah, só tem um detalhe, veja que eu só foi fornecido seno, eu não tenho cosseno nem tangente. Então, a partir da relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, essa relação é muito importante, a gente sempre vai utilizar ela quando for dado apenas seno ou apenas o cosseno de um, de um arco, para encontrar os demais. Né? Então, substituindo aqui, nós vamos achar então o cosseno, que é raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, considerando que ele está no segundo quadrante, né? no segundo quadrante o cosseno é negativo, e dividindo, então, seno por cosseno, nós obtemos menos 1, um, porque a tangente no segundo quadrante também é negativa. Certo? Mas apesar de que pegando os valores já de seno e cosseno corretamente, o sinal já vai estar adequado. Então, tem o seno, cosseno e tangente, basta aplicar nas fórmulas, tá? substituindo nas fórmulas eu vou ter para seno de 2x menos 1, cosseno de 2x zero. E agora um detalhe bem importante, tangente de 2x é aqui eu acabo tendo uma indeterminação, né? porque 1 menos tangente ao quadrado de 1, que aqui era menos 1, né? menos 1 ao quadrado dá 1. Então 1 menos 1 é zero. Sempre quando tiver zero no, detor de, no denominador nós temos uma indeterminação. Então não existe tangente de 2x até se vocês forem perceber o x vale 3 pi quartos tá então ele vai ser comgru x é determinado umas duas vezes porque é 45 graus no segundo quadrante né então vejo que vai dar 90 graus em que é commbro a 90 graus o 2x por isso a tangente não existe para esse para 2x tá bom uh, ficamos por aqui eu vou fazer um resuminho das fórmulas para vocês, que vai ser bem importante para a resolução desses exercícios. E qualquer dúvida, mande nos comentários, mande no grupo e até mais!